Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? É, mais um dia aqui para a gente falar de teologia, falar dessa teologia maravilhosa é, sobre a Cristologia. E hoje eu gostaria de falar de um, um argumento interessante, não? que eu já dei alguns inputs em outras partes, mas eu gostaria de continuar. Sobre esse grande desejo que é, as pessoas do Velho Testamento tinham de ver Deus. Não? Esse jogo de palavras que Jesus ensinou a respeito de Vinde a mim, vejam o que eu faço e vivam e tentem emular ou imitar aquilo que eu faço. Né? Então, essa questão é, de ver Deus, na verdade, é uma questão antiga. Não sei se vocês lembram Moisés... Já lá no Velho Testamento, ele disse, é eu, eu, Êxodo 32, ou, né, mais ou menos ali naquela parte, ele, ele começa dizendo assim, Senhor, não me faça subir desse lugar se o Senhor não for comigo. E Deus diz, você não pode me ver, você não pode ter, é, me ver, mas eu vou mandar contigo a minha é, presença. não Depois nós vemos, uma outra coisa muito interessante também, é quando... É, Segunda reis, é, no capítulo 2, quando Elias vai ser tomado para o céu. Uma das coisas que Elias coloca como é, condição para que Eliseu receba o pedido que ele fez, é que ele visse, que ele pudesse ver. Então Elias diz, se você me ver enquanto eu for raptado ao céu, você vai receber a unção dobrada não? isso é muito interessante mas tem um outro texto que aí nós vemos já um, um, uma mudança é, na vida da pessoa a partir da da percepção porque esse ver, ninguém pode ver a Deus mas é a percepção de Deus é Isaías capítulo 6 a partir do versículo 5 quando Isaías diz, olha eu estou perdido né? ele diz guai é, a mim né? eu estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros em meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram e os meus olhos viram o um rei, o Senhor dos exércitos, né? E vocês veem que a partir desse momento que Isaías consegue ter essa essa percepção de Deus, né, que ele chama de ver Deus, a vida dele muda. Por quê? Porque até então ele disse que ele era um homem de lábios impuros, em meio de um povo de impuros lábios. E agora, o ouvido dele, depois que ele percebeu, ele viu Deus, ele percebeu Deus. E agora ele sente Deus e a voz de Deus diz, quem eu vou mandar? Quem irá por nós? E Isaías responde, envia-me a mim, que é uma prefiguração de Cristo, né? já no futuro. Então nós vemos que já no passado tinha essa questão toda mas aqui nós vamos para o Novo Testamento e vamos ver Jesus chegando né? Chegando, e a primeira pessoa que percebe Jesus, que vê Jesus assim é, paulatinamente é João Batista ele vê Jesus e ele anuncia ele diz assim, olha eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ou eis o Cordeiro de Deus como ah, alguns escreveram não? e e o que aconteceu? Os dois discípulos, tinha dois discípulos de João que estavam ali, que quando ouviram essa sentença Cordeiro de Deus, começaram a seguir Jesus. E Jesus olhou para eles e viu que eles estavam seguindo e perguntou, o que vocês estão procurando? Muita atenção com isso. O que vocês estão cercando? O que vocês estão procurando? E Jesus disse, e eles disseram, Rabi, não Aonde você mora, aonde você assiste, aonde é o lugar que você ora, ou que você faz, as coisas que você tem que fazer. Não? É muito importante isso. E Jesus, qual foi a resposta? Venham e vejam, observem, percebam. Né? E eles ficaram lá o dia todo com Jesus. Então você vê que tem esse convite de Jesus na Cristologia para ver, para vir para Jesus e ver, tanto que o convite de Jesus é venham a mim, e vejam como eu falo, vejam como eu discipulo vejam como eu ensino, vejam como eu ajo, e assim vocês vendo, vocês percebendo, vocês vão estar vendo, vamos dizer assim, na realidade daquilo que foi dito no conselho de Calcedônia, o homem Jesus, mas Deus encarnado, fazendo. Deus encarnado li E a coisa interessante é que nós sabemos que quando Deus criou o homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então o que acontece? A nossa imagem e a nossa semelhança significa que quando eles estavam vendo Jesus, eles estavam vendo Deus. Eles estavam vendo o próprio Deus, não? E aí vocês veem, por exemplo, Felipe, ele foi... o cara que seguiu Jesus, ele foi falar... É, para o pessoal, e depois nós vemos quando o Felipe encontra Natanael, e, e ele, Felipe, ele é muito, ele é muito assim, perfeito nas suas palavras, porque ele sabia que Natanael era um judeu, era religioso, e era muito preciso com a sua mente, tanto que Jesus chamou Natanael de o, o judeu justo, né, sem dolo, e aí então Felipe não fala, para Natanael, encontramos o Cordeiro de Deus, essas coisas não. Ele falou assim, olha, Felipe foi para Natanael e disse, nós encontramos aquele que Moisés e os profetas falaram, né? Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe responde, vem e vê. De novo, esse chamado né, de Jesus, para que nós vejamos a sua obra, vejamos o, o, o seu agir e, e trabalhamos de consequência com isso, né? e, e levamos a nossa vida, então é, na Cristologia a gente trabalha muitas coisas da Teologia mas é, é, nesse caso nosso aqui, a gente está levando mais para um modo prático, um modo de ação modo de ação, porque a gente não pode ficar só nas palavras Jesus nos convida, convida a mim, convida você hoje, para vir e para ver para vir e para ver, então você vai abrir o Velho Testamento, você vai abrir a Torá e você vai ver Jesus lá. Você vai perceber Jesus ali. Desde o desde do princípio, não? Baashit. Filho. Não, desde o começo. Coisa maravilhosa. Eu continuo falando. Se vocês quiserem aprender mais, entre no canal do professor Walter Bini, que lá tem muita coisa maravilhosa para gente, tá? Então, continuando aqui. Felipe leva essa mensagem para Natanael e a última coisa que ele diz, vem e vê, não? Então, é, essa questão de ver Jesus, de desejar ver Jesus é uma coisa que foi criada no coração das pessoas, e, e que é necessário que nós entendamos que era um desejo de Jesus, que as pessoas viessem a ele, viessem a ele. Vocês podem ver que, por exemplo, aconteceu um fato, já em João, é, no capítulo 12, o que a gente leu até agora no capítulo 1, e depois falamos de Isaías, capítulo 6, mas é, em João, no capítulo 12, aconteceu um fato interessantíssimo. Os gregos que estavam ali, os gregos tinham a cabeça muito mais aberta, né? aquele sistema de pensamento helenístico deles, e, e eles perceberam que Jesus era um grande líder, ao menos um grande líder. E o que, que ele fazia, como condutor, era muito importante. E os gregos perceberam a descapto daquilo que os, os judeus não perceberam, que às vezes até os discípulos não perceberam, os gregos perceberam. E lá no capítulo 12 diz assim que, versito, é, versículo 20, tinha uma festa, né e diz também que aqueles que foram para a festa tinham alguns gregos também, não? E esses foram para quem? De novo para Filipe. De novo para Filipe, que era de betsaida de Galiléia, e, e fizeram essa pergunta. Filipe, senhor... Queremos ver Jesus. Porque se diz que esses gregos ficaram tão fascinados com Jesus que queriam levar Jesus. Tipo assim, os judeus o rejeitaram, os discípulos não entenderam e os gregos queriam tomar Jesus como, como seu rei. E aí Jesus disse, basta, chegou a hora do Filho de Deus ser manifestado. Por quê? Porque ele, percebe, ele percebeu é que até as pessoas que não eram para ver, estavam vendo, estavam enxergando. Tanto que ele falou, olha, vocês vão para João, João Batista, que ele fez aquela grande pergunta, é você ou não é você? Ele falou, olha, os cegos vêm. Mas uma coisa interessante é que em uh, Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, o que tem escrito lá? Que é, que é Jesus recitando Isaías 61, que está escrito, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, por isso ele me ungiu para abrir o cárcere e para tirar, para redoar a vista aos cegos. Então, essa questão de, de ver Jesus, de perceber Jesus é muito importante. Vocês lembram, por exemplo, sempre em João 9, em João 9, Jesus ele, ele, ele cura um cego de nascença e, e depois o cego é expulso da sinagoga porque defendeu Jesus. Quando o cego sai lá fora, Jesus vai até o cego e pergunta, você conhece o Filho do Homem, o Filho de Deus? Ele, o cego diz, quem é, Senhor? Quem é? E Jesus diz, é esse que fala. Que fala. E o cego viu Jesus finalmente, o cego finalmente viu Deus. Viu. Outra coisa eclatante que nós percebemos nessa coisa de ver Jesus, de, de perceber Jesus, é quando Simão, não? Si, Simão, aquele homem que estava lá em Lucas 2, que estava no templo junto com a profetisa Ana, ele estava ali e esperava a libertação de Israel. E diz que José e Maria chegaram com Jesus pequenininho para fazer a apresentação do templo. E quando Simeão, Simeão pegou Jesus no braço, ele disse Deus, agora você pode me levar, porque os meus olhos viram. Os meus olhos viram. Não, os meus olhos viram a salvação, a libertação de Israel. Então vocês pensam, por exemplo, Simão, Simeão, foi um homem agraciado, porque foi um dos poucos homens que pegou, carregou Deus nos braços, o próprio Deus. Vocês lembram que está escrito lá em, em Ageu que a glória do segundo templo, no caso, né, seria maior do que a primeira, e eles reclamavam que aquele templo que tinha feito Zorobabel era um templo pequenininho, não tinha nenhuma glória e tal. Mas aquele dia que Jesus entrou de novo, foi levado pelos pais no templo, a glória de Deus inteira entrou naquele tempo, a plenitude de Deus entrou naquele tempo. Não? E isso é maravilhoso para a nossa percepção. É, então, assim, essa questão de ver Deus é muito importante. De ver, de perceber. De perceber porque muitas pessoas é, vivem vendo a religião, muitas pessoas vivem com a cabeça dele nos dogmas, muitas pessoas vivem com a cabeça até plantada em, em, em filosofia e em outras coisas e esquecem que Jesus nos chama para ver o que ele faz. Ou seja, tudo coisas de demonstração, não? Porque a nossa fé é por coisas que nós não vemos, mas nós entendemos que isso Mas no caso de Jesus, aconteceu outro fato, por exemplo, vocês lembram quando Jesus estava, pra, já em, em João 14, quando Jesus estava se despedindo dos apóstolos, ele, ele, ele fala de si e Felipe, de novo, sempre Felipe, né? Esse Felipe era terrível, disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: Tanto tempo que eu estou com vocês e vocês não me conheceram ainda. Quem me vê, quem me vê, quem me percebe, viu o Pai também. Por que, é que você me diz me mostra o Pai? Então veja que arco ah, esta essa questão da percepção de Deus é maravilhoso, não? E, e, e, e na Cristologia, Jesus ele era um personagem que ele andava, ele, ele, ele viaja né, nesse, nesse, nesse, nesse, nesse Novo Testamento, nesses quatro evangelhos, Jesus viaja e as pessoas o viam, esse desejo de ver Jesus. Um é, da, da, dos últimos que a gente poderia citar aqui é Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Zaqueu subiu numa árvore e disse que ele era muito pequenino e queria ver Jesus. E Zaqueu não só viu Jesus, de vista, mas ele recebeu Jesus também dentro de casa. Ele recebeu a visita do filho do homem e também do filho de Deus. E de Deus na né, casa sua. Não? Por quê? Porque ele tinha esse desejo. Mas aquele merecia? Não, ele era um pecador. Mas o importante é o desejo de ver Deus. Então a gente que procurar ver Deus na liturgia, a gente tem que procurar ver Deus no culto, a gente tem que procurar ver Deus em tudo aquilo que acontece na igreja, porque muitas vezes nós vamos a um culto, nós vamos a uma reunião e nós vamos lá para ver Menos Deus. A gente vê a música, a gente vê a pregação do pastor, a gente vê como as pessoas se vestem, a gente vê se tem luz, se não tem luz, a gente vê se a igreja é grande, é bonita. E em tudo isso nós não vemos Jesus. Esse é, esse é o pecado. Esse é o problema. É por isso que Jesus nos chama a enxergá-lo, a vê-lo. Então, tipo assim, é, quando Jesus vai na casa de Zaqueu, Jesus transforma a vista de Zaqueu. Quando Jesus, ou quando no Velho Testamento acontece essa mesma coisa que ele diz que vê o Senhor, Deus transforma, Deus tocando no lábio de Isaías, transforma a visão de Isaías. E aí nós vamos ser mais ativos, por quê? Porque Paulo diz, não, porque eu, eu ouvi, porque eu ouvi, porque eu aprendi, por isso eu falo. Então, é uma questão muito importante para nós, hoje, perceber isso. Nós, de repente, existe um perigo muito grande. Nós estamos vendo grandes cantores, estamos vendo grandes pregadores, grandes igrejas, grandes ministérios, grandes escritores, mas estamos esquecendo que os cantores, os pregadores, teoricamente, eles nos levam a ver Jesus, a adorar Jesus de maneira justa. Nós temos, é, o professor Walter Binney tem uma lição maravilhosa sobre a liturgia do culto sobre os salmos, e isso para mim tem ensinado muito, sabe, como a gente encontrar Jesus em tudo, é maravilhoso, gente, você vê Jesus literalmente na Bíblia inteira, você vai vendo a pessoa de Jesus em cada momento, isso é fantástico, isso me deixa assim, alegre demais, é por isso que eu gostaria que vocês... É, a partir de hoje, se vocês puderem, comecem a ler procurando aonde está Jesus, onde está a essência de Deus, onde Jesus está ali. Porque Jesus mesmo ele disse: o que eu vi no céu, quer dizer o que eu vi com os meus olhos no céu, isso eu transmito para vocês. E isso é maravilhoso, não? Isso é maravilhoso porque muda a história da gente. O apóstolo São Paulo fala disso, não, que ele foi levado ao terceiro céu e viu coisas que para a mente dele, para a mente dele não, não tinha tradução. Ele não sabia como traduzir. Ele não sabia. Daniel se vira e vê, não, a grande figura, sempre do Filho de Deus, não o filho do homem. Né? A João, em Apocalipse, se vira e vê aquela figura maravilhosa, com olhos de fogo, com a espada na boca, com o cabelo branco como a lã, com os pés como uma caldeira. Não? Então, essa questão de ver é importante. E nós temos que encontrar, procurar o jeito de ver. Ver Jesus, porque muitas vezes a gente estuda e, e vê detalhes e esquece do principal. Nós temos que ver Jesus. Olhem que existem muitas canções na igreja nossa que dizem que nós queremos ver Jesus. Nós queremos ver, mas infelizmente muitas das vezes nós não o vemos. Então a minha, a, a minha deixa hoje para nós é, procuremos ver Jesus, porque Ele está nas escrituras, nas escrituras desde da primeira escrita Barachit, filho Barachit, até a última parte da Bíblia, Jesus está lá, porque a cruz já existia antes da fundação do mundo para nós. Então que nós possamos ver Jesus, que nós possamos seguir Jesus, que nós possamos aprender com Jesus, que nós possamos fazer tudo aquilo que ele pediu para que a gente faça. E o primeiro passo é indo até ele. Ele disse, vinde a mim. Felipe disse, venha e veja. Primeiro você tem que vir e depois ver. Então vá a palavra. Leia bons livros, estude, procure professores e você vai encontrar seguramente aquilo que você está procurando ou você vai ser achado, porque Jesus ele se deixa achar facilmente. Beijão para todos e até a próxima lição de Cristologia aqui na Teologia 1. Sigam o canal do professor Walter Bini, Teologia 1. Se inscreva, condivida esses vídeos com mais pessoas que você puder, se você acha que esse vídeo pode abençoar a vida de alguém. Um abraço a todos.